Gente, hoje eu vou contar, um, começar esse vídeo aqui contando um pedacinho da minha vida que eu não conto para ninguém. Sabe qual foi meu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, eu era tradutora para legenda de vídeo. E quando a gente começa qualquer carreira, né, a gente começa por baixo. Então eu tinha 18 anos e eu fazia tradução para legenda de filme pornô. Tem cabimento? Bom, trabalhei com isso uns dois anos e um belo dia eu fui demitida. E eu morava sozinha numa casa alugada que era tipo um porão assim, e tinha um carro velho e dificuldade para pagar o aluguel e dificuldade para botar gasolina no carro e tinha que ir para a faculdade e eu, ai meu Deus, preciso de um outro emprego e não tinha, né? E a minha colega que morava comigo dizia assim. Mas você sabe inglês? Vai dar aula! E eu dizia, não, não sei fazer isso, não sei falar com ninguém, não sei dar aula Ah, tem tanta oferta aí, vai procurar, professora de inglês! Não, por onde que eu começo? Então, o que eu quero dizer com isso, é que sempre tem um momento na vida que a gente fica perdido não sabe o que fazer e não sabe por onde começar E esse é o nosso assunto de hoje Pessoal, aquele recadinho de sempre Mês de outubro tá logo aí Depois de outubro vem novembro E em novembro eu tenho um evento muito especial acontecendo Eu convidei para fazer um retiro junto comigo O Tom Compton Tom Compton é um, um rapaz Que estudou e estuda com a Byron Carey há muitos anos Coisa assim de quase 30 anos, do lado da Baron Carey. e eu fiz um retiro com ele na Costa Rica, fiz até uma série da Costa Rica um tempo atrás ele está vindo para o Brasil, a gente vai fazer um retiro juntos em Santa Catarina então quero te convidar para estar tá com a gente, a gente não tem muitas vagas e se você quer sempre estar por dentro do que eu estou fazendo, eventos presenciais, eventos online às vezes evento pago, evento gratuito, para você estar tá por dentro se inscreva através deste card aqui para a gente ficar sempre em contato, ok? Então vamos lá A gente está fazendo aqui o mês dos inscritos e durante todo o mês de setembro eu estou trazendo dúvidas, perguntas do pessoal que me segue E para a pergunta de hoje, para o tema de hoje, eu escolhi da Silvana Posa que ela diz assim que já estudou bastante coisa que sabe bastante coisa, sabe até como ajudar os outros lá dentro da carreira dela que é na, dentro das terapias holísticas e ela pergunta mas por onde que eu começo? eu não sei por onde começar, eu sei mas eu não sei como levar isso para o mundo então isso é algo muito comum né, para todas as pessoas né? eu contei, fiz uma brincadeira aí com vocês no começo do vídeo contei como isso aconteceu na minha vida mas, para a maioria de nós, a gente tem um momento na vida que a gente fica perdido acha que não sabe o suficiente acha que não está capacitado ainda e não sabe como se colocar no mundo, como começar alguma coisa Então, vamos lá, essa pergunta tem vários aspectos O primeiro ponto que eu queria abordar é o bom e velho cabeção, né gente? O cabeção, o mecanismo da nossa mente, funciona de uma determinada forma e a gente tem que entender sem brigar, sem, sem bater de frente, apenas entender como a mente funciona A nossa mente é eternamente insatisfeita Perceba como existe uma reclamação interna praticamente o tempo todo Pra onde você olhar, você vai encontrar o que reclamar. Faz o exercício agora, assim, onde você estiver, na sua sala, no seu intervalo de trabalho, no seu quarto, não importa. Dá uma olhadinha em volta e perceba e, e decorda para a mente. E perceba como ela reclama. Ah, aquilo ali não está bom. Ah, aquilo ali podia ser melhor. A mente faz isso em relação a tudo que está à sua volta mas também e principalmente em relação a você mesma Tua mente vai te falar que o teu corpo não está bom o suficiente né? teu peso, teu cabelo, tua boca, não sei a mente vai dizer isso não é bom o suficiente em relação à aparência, né? como eu disse corpo, aparência, comportamento, a tua mente cria pensamentos de, de crítica ao seu comportamento sempre então você diz uma coisa tem o crítico interno que vai dizer não foi bom o que você falou você não se expressou direito você não sabe falar falou português errado etc, etc você não sabe se comportar e em relação ao serviço que a gente presta ao mundo a mente vai falar a mesma coisa você não sabe o suficiente você não está pronto você não tem experiência você precisa daquele curso ou outro daquele, daquela outra formação e daquela pós do doutorado e do pós-doc então a mente vai cobrar e cobrar e cobrar mas isso, gente, é como a mente funciona para você, para mim e para a humanidade toda não é diferente para ninguém Então saiba, eu tenho um mecanismo, que é a minha mente que cria pensamentos 24 horas por dia desde o dia que ela aprendeu a fazer isso quando era bem pequenininho, até o dia que eu morrer a mente funciona desse jeito cria pensamentos e muitos desses pensamentos são pensamentos de insatisfação e crítica Então não importa o que você faz na vida, né? Eu, lá atrás, era tradutora, depois professora de inglês Aprendi inglês na minha juventude E a mente dizia, você não sabe o suficiente Até hoje a minha mente diz que eu não sei o suficiente Muitas vezes, falando de inglês eu estou fora do Brasil com um nativo que, que fala inglês porque aprendeu desde criança, é nativo e eu tenho que dar um telefonema para uma loja, para um departamento de qualquer coisa eu peço para o outro fazer e eu brinco, falo assim, não, você liga porque eu não falo inglês mas eu falo inglês desde os 18 anos né? então a mente vai fazer isso então você aí que sabe fazer algo pequenininho assim, qualquer coisa, vamos pensar Falando aqui de, de inglês Vamos supor que você saiba falar inglês os dias da semana, as cores e as horas e você só sabe isso Tem o outro que é fluente, que fala tudo mas tem aquele que não sabe nada Você não pode prestar o serviço de dizer, de, de explicar, de ensinar aquele pouquinho que você sabe? Claro que pode! Porque sempre vai ter alguém precisando daquele pouquinho que você sabe E quando a gente não entrega aquele pouquinho que sabe outras coisas novas não chegam a nós Parece uma mágica, mas é assim Quando você não entrega aquele pouco mais não vem, é a mágica do mundo é importante que você entregue e preste o serviço daquele pouco que você tem Assim funciona o mecanismo da abundância na vida Para dinheiro, para os alimentos e para conhecimento Então conhecimento é assim, eu sei um pouco, eu entrego E aí mais vem para mim ah, O serviço que a gente presta no mundo também Esse pouco que eu entrego, mais vem para mim e funciona assim. Então, ponto número 1, um, recapitulando. A mente é um eterno insatisfeito. Vai dizer que você não sabe o suficiente. Então, te dá aquela insegurança, assim. Não, não vou começar. Não vou fazer, porque eu não estou pronto. Por onde que eu começo? Então, calma. Relaxa. Respira. Presta atenção nos pensamentos. Ah, a mente está dizendo... Criando pensamentos que eu não sei o suficiente, que eu não estou pronto É só a mente falando Mas eu tenho esse pouquinho aqui E esse pouquinho eu posso entregar Esse é um aspecto E o outro aspecto? O outro é o por onde eu começo O ser humano pode ser visto como um ser de três partes né? A gente fala a Trimembração ele tem três pedaços. Uma parte é esse sistema que, vamos falar que está aqui na barriga, né? Chamado sistema metabólico motor, o teu metabolismo e a tua mobilidade. A gente tem outro sistema, que está aqui, chamado sistema rítmico, que tem a ver com o coração e os pulmões. E a gente tem um outro sistema, o sistema neurosensorial que tem a ver com os sentidos e o que você pensa o neurológico, neurosensorial Então, três, né? Destes três aspectos da trimembração onde é que a sua consciência fica mais? A sua consciência fica mais no metabólico motor? Você está sempre correndo em atividade física? ali? Né? Você tem um trabalho que te exige do físico? Você é lenhador, pedreiro, né? maratonista? Você... Onde você mora mais? No sistema rítmico? Está sempre aqui? No sentir? Ou aqui em cima? Olha, pelo que eu conheço da humanidade, eu diria que a grande maioria das pessoas hoje pela cultura, que a gente, pela, pela cultura da maior parte dos lugares, pelo sistema de educação a gente aprende a morar aqui em cima Então a, a nossa consciência vive na mente muito mais do que nos outros sistemas E a mente, falei antes, o eterno insatisfeito, que te critica que diz que você não está pronto, que faz perguntas que é essa loucura do cabeção, né? Para começar alguma coisa na vida, para você começar a prestar um serviço, não adianta perguntar para esse cara aqui por onde que eu começo. Ele vai te dar cinco estratégias diferentes e, ao final, nenhuma delas é boa o suficiente. Quando a gente começa algo, como eu lá atrás tinha. 20 anos, tive que me jogar para uma outra carreira, começar a dar aula de inglês, né? com medo, ai eu não sei dar aula, não sei falar com ninguém, não sei nem ensinar, né? o que que eu precisei fazer? Uma estratégia? Não, eu precisei agir e precisei ter coragem. Onde que mora a coragem? A coragem nesse, desses três sistemas, né? mora aqui. Coragem significa agir pelo coração, então, você vai, porque você sente amor, porque você tem uma identificação, porque você quer, né? Aqui. Mas às vezes, também é daqui, olha, você age pela sua vontade, porque precisa. Né? Então, você desce. Agora, fazer esse caminho do cabeção até a vontade é difícil. A gente tem que passar pelo sentir. Então, por onde eu começo? Hum, para de pensar e só vai. Como que eu faço algo novo na vida? Olha, não tem fórmula. Você tem que sair daqui. Porque a cabeça jamais vai te dar a é, vontade e jamais vai te dar a coragem em si Você só tem que tirar a consciência daqui, do pensar enlouquecido e levar essa consciência para outro lugar Eu vou porque eu amo Eu vou porque eu me identifico Ou eu vou porque eu preciso Eu vou porque tem algo em mim ali que me faz ir Não tem pensamento só vai Por onde que eu começo? Começando A Silvana Posa fala das terapias holísticas Ela disse assim Eu já fiz curso de Barra de Access, já fiz curso de tata Healing, já fiz vários cursos E agora eu não sei por onde ir Então, Silvana, começa entregando o pouco que você já sabe Para quem? Para quem estiver perto Para a família para os amigos, para si mesma né? entrega para si mesma aquilo que você já sabe e modifica o seu próprio ser depois, diga esse pouco que eu sei já vai ajudar muita gente e depois, por onde que eu começo? começando com quem estiver perto tem uma, uma pessoa que é um grande exemplo para mim que é a Mary Ann Williamson ela escreveu um livro que eu sempre indico no canal, continuo indicando, um livro chamado Um Retorno ao Amor. E como que ela escreveu esse livro? Essa mulher se apaixonou pelo livro Um Curso em Milagres, estudou e aquilo modificou a vida dela, então ela começou a entregar para o mundo. Ela ia em salão de igrejas e dava palestras sobre, sobre esse livro. Completamente gratuitas E aí, depois de algum tempo ela, ela conta que durante dois ou três anos Ela fez isso, deu palestras gratuitas Até que alguém falou Nossa, Marianne, você sabe tanto disso Escreve um livro Ela escreveu um retorno ao amor Que se tornou best-seller Hoje essa mulher está trabalhando Para concorrer à presidência dos Estados Unidos né? Então, quando a gente age Entregando o que sabe, num ato de coragem, prestando um serviço O que acontece é que o mundo te retribui esse serviço na forma de abrindo mais portas, pagando por aquilo que você faz bem É, tudo parece muito complicado quando a gente pergunta para a mente porque a coisa que a mente mais gosta de fazer é complicar a nossa vida então, para tornar as coisas mais simples, para de pensar, vai para o seu sentir, haja com coragem, vá para a sua vontade E tudo a gente faz assim na vida, minha vida até hoje foi assim Atos de coragem um depois do outro Até mesmo montar esse canal aqui foi para mim um ato de coragem Espero que eu tenha respondido a pergunta da Silvana e de muitos de vocês se você ainda não é assinante do canal, eu te convido a assinar o canal Ser Felicidade Não deixe de acionar o sininho de notificação, senão o YouTube nunca te diz o que está acontecendo né? Se você gosta deste tipo de vídeo, deixa um gostei Que da mesma forma o YouTube entende que é deste tipo de assunto que você gosta Não deixe de me seguir nas redes sociais, eu sempre estou respondendo pessoal Facebook, Instagram, de qualquer forma, eu quero estar junto com você um beijo